Olá pessoal esse é mais um vídeo do canal Viva Bem Você Também e a dica de hoje é finança. Para começar quero te fazer algumas perguntinhas. Você sabe como economizar dinheiro? Você gasta mais do que ganha e acaba ficando sempre no vermelho? As dívidas estão aumentando e você não sabe como acabar com elas? Seu nome está no SPC, seus cartões de crédito bloqueados ou está sem crédito na praça? Ah. Não tá não, né? Tá tudo certinho. Que bom. Ou você deseja fazer a viagem nos seus sonhos, comprar aquele carro lindo, ou simplesmente comprar um móvel para sua casa, um sofá, uma estante, uma mesa nova, fazer uma reforma, deixar ela mais aconchegante, mais bonita, ou fazer uma faculdade, mas não consegue organizar sua vida financeira para juntar dinheiro, não é mesmo? Juntar dinheiro realmente é uma coisa muito complicada. Se a resposta for sim para alguma dessas perguntas, então este vídeo é para você. Então fica até o final. Mas antes, eu quero que você saiba de uma coisa. Você não está sozinho nessa dura jornada de dívidas e frustrações. Pensando nesses problemas que afetam milhares de pessoas no mundo, o professor Elisson de Andrade, mestre e doutorando em economia criou o livro digital as cinco etapas do planejamento financeiro este e book foi eleito pelo site exame.com sendo um dos melhores livros do ano sobre finanças pessoais ele irá lhe passar conhecimento técnico controle emocional para atingir seus objetivos com exemplos práticos e uma linguagem simples ele irá lhe ensinar como se livrar das dívidas, como economizar dinheiro, como organizar suas finanças, como investir. Veja o que vai ser abordado em cada etapa deste book. Etapa número 1, um, etapa do convencimento pessoal. Vai ser abordado, é possível e preciso mudar qual a definição de riqueza, importância da educação financeira, devemos estar preparados para uma nova realidade, você quer ser rico e a importância do convencimento. Na etapa número 2, é a etapa do conhecimento financeiro. Vai ser abordado conhecer para enriquecer, balanço patrimonial e fluxo de caixa, a diferença entre pobre e rico, ativo bom e ativo ruim, como elaborar um balanço patrimonial, relação entre balanço e fluxo de caixas e a independência financeira. Já na etapa 3, a etapa da definição dos objetivos vai ser abordado. Por que definir objetivos, características de um bom objetivo, clareza e comprometimento... E definindo objetivos de curto, médio e longo prazo. Na etapa 4, a etapa da mudança de hábito, isso é muito importante. Vai ser abordado a importância de se adquirir hábitos mais saudáveis, a importância de controle de fluxo de caixa. Você vai receber um curso online gratuito, isso é um bônus do curso de finanças, que é sobre como organizar seu orçamento doméstico. Vai ser abordado o fantasma das dívidas, para de fazer dívidas, renegociando dívidas, controlando os desejos, como cortar despesas, opinião de autores sobre como gastar menos, opinião de autores sobre como ganhar mais. Na etapa 5, que é a etapa dos investimentos, aqui você vai aprender como investir o dinheiro que você vai economizar. Porque, se deixar ele parado, já viu, né? Não vai valer mais nada mais lá para frente. Então, tem que investir e fazê-lo render mais. Então, vai ser abordado. Definição e classificação dos investimentos. O que é preciso saber antes de investir? O que fazer para acumular riquezas? Como não escolher onde investir, alternativas de investimento, caderneta de poupança, títulos públicos, certificados de depósito bancário, o famoso CDB, fundos, ações, previdência privada e carteira de investimentos. Você vai aprender sobre as oportunidades e os riscos existentes dentro do mercado imobiliário, financeiro e de negócio próprio. Você irá aprender tudo que é necessário para gerenciar seus recursos financeiros da melhor forma possível, se livrando das dívidas, saindo do estado de fracasso para o sucesso. E assim, não voltando mais a ficar endividado, e sim com dinheiro no bolso. Como prova da qualidade deste e-book, o produtor lhe dá uma garantia total de 30 dias. Se você não gostar do e-book, ou achar que ele... Não é o que você esperava, ele devolve 100% do seu dinheiro. Sem perguntas e questionamentos. Satisfação 100% garantida. Então, não perca mais tempo, planeja sua vida e saia do vermelho. Com o e-book 5 etapas do planejamento financeiro. Eu vou deixar abaixo deste vídeo, lá na descrição, o link deste e-book. É só você clicar lá que irá direto para a página do livro. Então, espero que tenha gostado da dica. Este e-book realmente é muito bom. Vale a pena mesmo. É muito bem aceito no mercado. Vale a pena você ir lá dar uma olhadinha. Tá bom? E é isso. Até a próxima dica. Um grande abraço. Até mais. Ah, pessoal, eu já ia me esquecendo. Deixem um comentário que vocês acharam do vídeo. Sejam sugestões ou críticas construtivas, hein? para poder melhorar cada vez mais. Tá ok? Um grande abraço e até breve.